Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer um insight animal que rolou na mentoria de ontem sobre a questão de você levar para o mundo a sua mensagem, o um projeto seu, mas você está inseguro porque você acha que ainda não é bom o suficiente, você ainda não é referência, você ainda não é autoridade então você está se pulindo aí, você tá deixando de ajudar pessoas porque você está inseguro Então, se liga numa parada: você não precisa ser o melhor do mundo para gerar valor para outra pessoa. Basta você saber um pouco mais que a outra pessoa. Basta você estar alguns passos na frente. Isso já é mais do que o suficiente para você ser capaz de ajudar o outro de ensinar algo para alguém, você não precisa ser o melhor, a busca de ser o número um na sua área, no seu, é, no seu segmento, no seu nicho, isso pode te trazer um aprisionamento muito grande porque você sempre vai buscar a sua felicidade, ou o seu momento de começar a compartilhar com o mundo, o seu momento de lançar o seu curso online, ou de lançar o seu e-book, ou de lançar alguma coisa, enfim, de se expor para o mundo, você vai ficar preso apenas ao ah, perfeccionismo ilusório de quando chegar lá, quando você tiver todo o conhecimento necessário, ter lido tantos livros, ter feito tantos cursos, tantas certificações, isso só está te aprisionando. Você pode muito bem já estar ajudando outras pessoas com o conhecimento que você tem hoje só por você ter despertado, só por você estar mais consciente que o outro em relação a um problema específico. Então, por exemplo, tem a questão da legitimidade, que pode bater do seu lado também, e você criar aquela síndrome do impostor e ficar se questionando, putz, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu sou legítimo o suficiente? Se eu nem conseguia é, alcançar a transformação completa né, na minha própria vida? Cara, isso também é possível, isso pode rolar, mas você só tem que diferenciar um pouco as coisas aqui. Porque não ser legítimo é diferente de não ser o número um. Tá? Então você não ser legítimo quer dizer que, por exemplo, você é um personal trainer e hoje você é um obeso mórbido, então as pessoas não vão acreditar na transformação que você está propondo fazer, né? ajudar pessoas a cuidarem do corpo, cuidarem da saúde, se você não cuida da sua própria saúde, então isso é estranho, é a mesma coisa né? o coach de produtividade que porra, é todo desorganizado, chega atrasado nas reuniões, não consegue organizar bem o seu dia, procrastina pra caramba, então, como que o cara vai ajudar outras pessoas? Então isso daí você tem que ter cuidado para não cair nessa zona de conforto, de apenas ditar as regras e falar o que deve ser feito e não fazer com você. Isso daí não é, tá? Para você fazer isso, você tem que se afastar, você tem que buscar sim essa legitimidade. Mas a legitimidade não quer dizer que você precisa ser o melhor do mundo. Se você entrar nessa jornada aí, nesse ciclo vicioso, você não vai conseguir se libertar e você não vai conseguir levar para o mundo aí que você tem de legal para transmitir dentro da sua área porque você vai estar sempre preso à busca do ideal, à busca do número um, à busca da liderança. Sempre vai ter alguém melhor que você e alguém pior que você. Então relaxa, aceite essa situação e entenda aí que hoje você já pode sim com o seu conhecimento, com os aprendizados, os seus fracassos, os seus erros, por menor que eles sejam, eles estão na frente de alguém e, esse, e esses alguém, essas pessoas, você já pode ajudar tá? Então se liberta em relação a isso Principalmente para aquelas pessoas que estão né, nesse momento de reinvenção criando um projeto em paralelo ao que fazem, né, tentando encontrar um novo caminho e, muitas vezes, o empreendedorismo, né, você desenvolver um negócio online, você desenvolver um negócio presencial, passa por esses questionamentos, principalmente no início. Então, se você conseguir, nesse momento, entender, envelopar bem o que você já tem de conhecimento, que já seja suficiente para ou inspirar alguém com uma história sua de superação, ou passar um conhecimento técnico, ou simplesmente ajudar a pessoa a se mover 1%, já bota no ar isso daí, já segue em frente, não se prive. E uma coisa muito legal que o próprio Gary V, né, que é uma referência aí no marketing, na produção de conteúdo, tem os livros legais, mas acima de tudo ele tem uma puta agência né, lá nos Estados Unidos de publicidade, ele fala muito do conceito do, de documentar a jornada. Então, nada melhor do que você mostrar... A sua jornada, que você está no meio, a jornada nunca acaba, né? A gente está sempre em movimento, você, por mais que você cresça, por mais que você se desenvolva, sempre vai ter alguém que já fez isso há mais tempo que você e vai estar tá na sua frente. Então, a jornada ela é contínua, ela é eterna. Você deve se posicionar como um eterno aluno, né? de forma humilde e compartilhando aí, né, todos os erros e acertos ao longo do caminho. Isso daí já vai inspirar muitas pessoas e para quem está começando é uma excelente forma de você criar um conteúdo que conecte, um conteúdo que seja menos distante, né, professorzão, dono da verdade, da sabedoria e aluno, né, você precisa receber a minha luz. Então você não precisa assumir essa postura de professor, você pode ser também aluno e trocar, dialogar. Né, compartilhar, isso daí vai gerar muito mais conexão e engajamento, porque as pessoas vão se identificar com a sua jornada, elas vão falar, caralho, eu também tô, tô igual a ele, olha só, pode querer, eu também sinto isso, eu também tenho esse medo, eu também tenho essas dúvidas, eu também tenho essas inseguranças, e isso é muito poderoso, e essa é a melhor forma de você ensinar algo para alguém, muito melhor do que professorzão, seja aluno, seja ao lado, seja próximo, é, connect, as redes sociais são excelentes ferramentas para você dialogar Instagram, com Stories, Direct e tal Quanto mais diálogo você tiver, ainda mais nesse início Mais você vai aprender sobre as pessoas que você precisa ajudar Mais você vai aprender sobre você Mais rápido você vai ter feedback e validação Sobre as coisas que você fala, sobre o seu posicionamento Então não tenha medo de mostrar vulnerabilidade Esse é um dos maiores poderes aí que a gente acaba Às vezes ficando inseguro de mostrar o nosso lado sombrio, ou os nossos erros, ou é, aquilo que não é tão bonito, né? já que o Instagram e as redes sociais a gente só mostra a vida perfeita e o quintal né, com a grama verde, mostre também lá o backstage, mostre os perrengues, pare de comparar só os seus perrengues com o palco dos outros, porque isso só vai te trazer ansiedade, frustração. Seja verdadeiro, né? esse mundo hoje de empreendedorismo online, negócios digitais, tá faltando verdade. Então se diferencie com uma mensagem verdadeira, seja você de forma autêntica, de forma vulnerável, você vai ver quão poderoso que vai ser isso daí, tá bom? Então, mensagemzinha aí. Caso você esteja se travando, não se trave, se liberte, não busque seu melhor, seja apenas melhor que você mesmo, a sua própria versão. Cada dia, e isso já vai ter conteúdo pra caramba. Pra você ajudar outras pessoas com a sua arte, com o seu Ikigai, com o seu propósito. Tem que postar todo dia, esquece. Tem que fazer 200 lives um dia pro outro, esquece. Tem que ter um monte de ferramenta tecnológica, um esquece isso tudo.